Sonic, a gente tem um problema. O Eggman capturou nos seus amigos de novo. Por favor, nos ajude. Não se preocupa, amigão. Eu vou te ajudar. Eu vou ajudar todo mundo.